Olha, tropa, eu estou com dificuldade de aceitar que essa notícia é real. Estou com dificuldade de aceitar que nós estamos vivendo em pleno inferno. E parece que as pessoas nem sequer sabem que o nosso mundo é controlado por esses demônios. Não é possível. Não é possível que essa notícia seja real. Mas, eu pesquisei, está em todos os sites. Como pode uma coisa dessa, Justiça aqui ó aqui ó entre aspas tá Justiça manda devolver helicóptero de 7 milhões lancha e mansão a um dos principais chefes do PCC uh, a alguém consegue aceitar que isso é uma realidade quando em 2015 a gente começa esse canal era só um canal de conspiração. Um menino maluco que falava que o PCC controla nosso sistema de justiça, que o PCC que saiu das cadeias aqui de São Paulo passou a dominar completamente o estado. Não é o governo, não é o sistema jurídico, não é o congresso, é o estado. Tudo que o estado toca e é tudo que você vê. Hoje as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é política. Acha que política ah, é coisa chata, e não sei o quê. Tudo que você vê na rua, tudo que você vê em qualquer lugar que você vá, tem o Estado. O Estado controla tudo que você vê. Para uma organização criminosa estar controlando o Estado significa que por onde você anda, o poste que você está vendo... O asfalto, o carro, uma casa, uma empresa, tudo, absolutamente tudo que você está vendo, um produto, numa loja, tudo tem mão do Estado. Para uma organização criminosa estar controlando tudo isso é porque nós chegamos ao fundo do poço e não podemos nem ver que estamos no fundo do poço porque estamos cegos. Essa é a realidade. Oito anos se passaram desde que o menino começou a falar sobre isso e fui colocado em inquérito de fake news. Me acusam de fazer parte de fazer, que eu fazia parte de um gabinete do Jair Bolsonaro ou do Carlos Bolsonaro, sem nunca terem apresentado uma única prova disso. Eu continuo com minhas redes bloqueadas três anos depois. 2020, 2021, 2022, e agora vai fazer quatro anos quando continuar esse ano. 2023. É um período que eu passo como se fosse uma escória. Meu Deus, esse cara é um monstro. Ele faz fake news, destrói vidas. Qual que é a fake news que eu fiz? Porque eles têm tanto medo em dizer que eu lhes acuso de serem mafiosos, narcotraficantes, narcotistas. O nosso Estado é narcotista, mas... Todo mundo sabe isso lá fora do Brasil, parece que só o brasileiro não sabe. Quando o Brasil é retratado em filmes como Pelos e Furiosos 5, o Brasil é controlado pelo narcotráfico. E o governador do Rio de Janeiro é um narcotraficante. Todo mundo sabe disso, mas no Brasil não. Até que notícias como essas tentam ser apagadas. A Globo não tá falando sobre isso, a Globo esquece, faz uma notícia assim, ah, não, não sei o que, não, tudo bem. Mas essa é a realidade que a gente tá vivendo. Essa é a realidade. O cara tá foragido, você consegue entender isso? Como é que vai devolver algo pra alguém que tá foragido desde 2020? Quando o Mário Aurélio simplesmente o soltou, falou tchau, querido, tchau, vai lá pra casa. Não é real isso, não. O STJ decidiu anular as provas de um processo contra o traficante André Oliveira Macedo conhecido como André do Rap condenado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa André do Rap é um dos líderes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios brasileiros o PCC em decisão proferida nesta terça-feira 11, a sexta turma da corte decidiu por unanimidade. Unanimidade. A sexta turma foi unânime. Por que será? Será que eles são ameaçados? Será que os caras chegam lá e fala, ó, faz um telefonema para eles e dizem, ah, quer mexer com nós? Unanimidade anular as provas obtidas por entender que o mandado de prisão contra o traficante não autorizava a busca e a apreensão realizada durante a operação. Então, assim, não é que ele foi inocentado, é porque não. Não, não, peraí, se mandar de prisão, não, não, não autorizava a busca e a apreensão realizada durante a operação. Sabe o que era autorizado? Buscarem o meu celular, o meu computador, de todos os outros que estão nos inquéritos de fake news, os inquéritos atos antidemocráticos, que são simplesmente nomes colocados... Né, uma pérsia colocada pela mídia podre para tentar nos criminalizar. Isso estava 100% autorizado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, do qual nem estava no STF quando eu comecei a denunciar. Teori Zavascki e todos esses outros aí. Bando de criminosos que simplesmente eles derrubam o helicóptero, o avião e substituem depois para quem eles quiserem, para quem está no movimento com eles. E você questiona porque eles têm coleção de Rolex e você é preso por isso. Os quatro ministros do STJ votaram com o relator do caso na corte, Rogério Chietes Cruz, que simplesmente deve ganhar uma fortuna, viver numa mansão de luxo, enquanto o povo... Ó, hum conforme entendimento formado pelos ministros que participaram do julgamento, somente a apreensão de pertences pessoais que estavam com o acusado durante o momento do cumprimento do mandado de prisão podia ser realizada segundo informações do Record TV a maioria dos bens estava em nome de laranjas e a polícia vai questionar a justiça sobre a forma de devolver esses bens pois ainda não foi formalmente comunicada sobre a devolução mansão, barco e até um helicóptero de 7 milhões de reais, que estava sendo usado pelo governo para transporte de órgãos, deve retornar para André do Rap. É isso, velho. O Brasil simplesmente acabou. Depois que soltaram o Lula, o que, que você esperava, meus queridos? E sabe o que, que vai acontecer com isso? Nada. Mais um episódio ali de Big Brother Brasil, vamos falar sobre futebol 24 horas por 7 dias por semana, vamos simplesmente ignorar que o nosso Brasil é controlado pelo narcotráfico e qualquer cidadão do bem hoje deve estar morrendo de medo, porque eles vão atrás de você, vão atrás da sua família, vão atrás dos seus filhos, porque eles simplesmente têm agora controle total do Estado. E nós que estamos aqui na internet, seremos os primeiros a serem calados de vez. E eu não tenho mais medo disso, porque eu sei que o nosso papel aqui foi feito. Nós só podemos ser julgados por Deus, porque essa justiça desses humanos é podre, é perversa. E nós temos que ter essa consciência limpa, saber que hoje... A única coisa que a gente conta é a livre iniciativa de vocês. É a vontade de vocês de nos ajudar, de continuarmos fazendo o que a gente faz. Que é simplesmente tentar mostrar um lado diferente. Independente se é a verdade ou se é a mentira, tá aqui escancarado pra todo mundo ver. Então não dá mais pra tampar esse sol com a peneira, por mais que eles tentem. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Apoiem o canal através do Oitava Rifa, concorra a mil reais no Pix e até a próxima. Tchau, tchau.